Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui a nossa playlist né, sobre modelo linear generalizado. É, vamos falar hoje sobre regressão logite e regressão probit, é um caso onde nós temos dois fatores, duas variáveis explicativas, né? ou seja, experimenta em esquema fatorial. É, Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva, né? compartilhe os vídeos aí e vamos aprender um pouquinho mais sobre regressão logística e regressão probit. É, então, a gente acabou né, só dificultando um pouquinho o que, que a gente já tinha visto anteriormente. É, vamos imaginar que nós temos dois fatores quantitativos. Um é dia de armazenamento, o outro né, a sulfura, sulfúrica, a nossa variável resposta ela é qualitativa binária. Né? A gente vai ter germinou né, com valorzinho 1 e não germinou seria o valor 0. É, num caso como esse, pessoal, nós poderíamos utilizar a regressão probit ou a regressão logit, sendo que o valorzinho que nós vamos ter aqui dentro, que é o Z, né, para isso eu peço vocês que assistam as últimas aulas para vocês entenderem o que eu estou falando, a gente pode utilizar diferentes, diferentes modelos né, aqui dentro, a fim de nós conseguirmos, então, né, chegar no valor de Z, a partir de valores aqui de A, de B, né, ou melhor, a partir dos nossos valores, né, do fator A, que eu estou chamando aqui de X, fator B que eu estou chamando de Y. É, e nós podemos testar esses vários modelos de regressão testando, por exemplo, o efeito linear do dia de armazenamento com o efeito linear do ácido sulfúrico é, o efeito da interação o efeito quadrático né, do fator A efeito quadrático do fator B e dentro dessas várias combinações existem vários modelos que a gente pode testar é, Quem está né, um pouquinho perdido sobre esses modelos de regressão múltipla, é legal né, assistir alguns vídeos aqui nessa playlist Curso de Regressão Múltipla, né, onde nós apresentamos aí esses modelos de regressão. É, mas trazendo né, o assunto aqui para nossa aula, nós vamos ajustar dois modelos de regressão, né, o probit e o logit, é, sendo que em cada um deles nós vamos testar aqui diferentes modelos, né? É, que vai estar associando o fator A com o fator B, tudo bem? É, então, pessoal, vamos lá no R. Todos os arquivos né, que nós vamos utilizar, é, vocês conseguem fazer o download aqui na descrição do vídeo, é, inclusive, né, desses conjuntos de rotinas que nós vamos utilizar. É legal que vocês instalem aqui o pacote, né? É, se não der certo com esse comando aqui, caso ainda não esteja lá na plataforma do RCram, né, Vocês conseguem instalar a partir do GitHub Então basta né, excluir esse joguinho da velha, dar um CTRL ENTER para executar vocês vão conseguir né, instalar esse pacote spglm. GLM é, A partir do momento que já estiver instalado, né, vamos ativar o pacote Se quiser abrir os manuais, vocês conseguem abrir utilizando essa interrogação é, este WD script vai indicar qual que é a pasta de trabalho e nós vamos abrir o arquivo de dados, é, chamado dados Leucena. Né? É, esse arquivo de dados, pessoal, ele tem aqui 1.600 observações, né? foram 1.600 sementes, nós temos aqui é, quatro diferentes tempos de armazenamento e temos também quatro diferentes concentrações, né? é, ou seja, a gente tem o fator A com 4 níveis, o fator B com 4 níveis, então fator A com 4 por 4. É, é. E para cada uma das combinações nós avaliamos 100 sementes, né? então, 4 repetições de 25 sementes dá 100 sementes, então 100 sementes para cada uma dessas combinações, tudo bem? É, nós ensinamos nas últimas aulas como que a gente utiliza essa função aqui, é, binomial reg e a única coisa que nós vamos colocar é toA igual a to né? é, probit quando a gente quiser ajustar um modelo probit logit quando a gente quer ajustar um logit tudo bem? É, vamos considerar aqui o probit vou dar um ctrl enter ele vai ajustar aqui para a gente vários modelos de regressão né? que seriam aqueles que a gente tem lá na, que eu apresentei para vocês naquele slide então, tem modelo 1, modelo 2, modelo 3 a gente consegue vir aqui pelo AIC e acompanhar né, qual foi o melhor modelo. O modelo que apresentou menor AIC foi o modelo 16. Então, para esse modelo 16, ele ajusta para a gente um gráfico de superfície e resposta. Em é, né, alguns computadores, o gráfico aparece aqui. Em outras situações, a gente precisa vir nesse ícone, onde a gente tem essa setinha apontando aqui para cima e clicar nela. E ao fazer isso, ele vai abrir para a gente aqui ó, uma planilha, né, ou melhor, um arquivo, né, uma janela é, no navegador, onde vai aparecer o nosso gráfico de superfície resposta. Então, aqui a gente consegue ver né, o que está que acontecendo. Veja só, em semente de leucena, é, ela tem uma dormência tegumentar e com o tempo que ela vai ficando armazenada, essa dormência ela vai diminuindo. Então, a gente consegue ver que, à medida que a gente vai aumentando o nosso tempo de armazenamento, a gente tem um aumento na germinação. Isso acontece aqui ó, com concentrações altas do ácido. Se eu virar aqui para a gente ver, né, quando a gente está utilizando uma concentração zero do ácido, a mesma coisa. À medida que vai aumentando o nosso tempo de armazenamento, a gente tem um aumento aqui na germinação. Né? É... Então, é sempre legal nós interpretarmos esses gatos perdiços esse resposta olhando né, é, um eixo por vez. Né? Então, vou olhar aqui ó, no eixo do armazenamento, eixo da germinação, enquanto estou aumentando o armazenamento, a gente tem um aumento da germinação. Depois que a gente estudou nesse sentido, a gente estuda aqui é no sentido da concentração do ácido. Veja só. É, à medida que nós aumentamos a concentração do ácido, a gente foi tendo um aumento aqui na nossa germinação. Então, um determinado ponto, onde estabilizou. Né? Se a gente olha lá no finalzinho do gráfico, quando a gente utilizou né, um maior armazenamento, a gente vê mais ou menos a mesma coisa. A gente foi aumentando a concentração do ácido, teve um aumento no armazenamento, melhor, um, um aumento da germinação, até um determinado ponto, né, onde a gente consegue ver que teve um declínio. Então, de forma geral, nós podemos falar que para sementes de leucena é legal a gente utilizar né, uma concentração do ácido aqui próximo de 8. Okay? Nessa situação, a gente vai ter né, maiores porcentagens aqui de germinação. E que, se possível, é legal a gente é, armazenar essas sementes. Não encolhendo as sementes utilizando, né, então é legal a gente colher sementes, né, que foram armazenadas por 120 dias e utilizar essa concentração é é próxima de 8. Ao fazer isso, a gente vai ter aqui uma probabilidade de germinação, né, próxima aqui de 100%, né, que é próxima aqui de 97%, né. É, então é assim que a gente interpreta esses gráficos de superfície-resposta, tá tranquilo? É, então é isso, pessoal. A gente consegue finalizar aqui a conversa sobre regressão logística e regressão probit. Tranquilo? É, então é isso. Até a próxima aula.